Momentos da live aí Que é o cantar das efadonhas E vamos jogar aquele League of Legends oh, Comemora galera, vambora Fala conosco, Renato O cara quer te largar aqui do game, Marquinhos Quem quer me largar? Então, os cara falou que é pra continuar assistindo o show do milhão e foda-se, você se vira aqui A galera queria assistir cantar de efadonhas também, mano O bagulho ficou doido então, mano Tá que a esquita, não Aqui quita e vai ver vídeo é Agora que tá, então, voltar pros vídeos Dá pra dar Ó, eu pego ele Oi. Tu com tinta, Trabalho. eu queria uma pintada. Ah, vou ruxar a bota, hein, mano. Bora que essa aqui vai ser um V9 Situation, viu? Tô até sentindo. E nossa, agora, Giovanni? Caralho, viado. Nosso top é muito ruim, velho. Um Trabalho, por quê? Olha que susto, cara. Tá vendo o chat, acabeci, mano? Meu Deus deve ser melhor que seu beijo. Ah, mano, ninguém quer vir aqui, mano. O cara quitou lá, rapaz. Meu Deus, Renatinho. Nossa, Marquinhos, eu dá Ah, pra... Queen é Smurf? Deixa ele dar B, deixa ele dar B. Beijo. À vontade. Em clima de cantadas e flash. Tô aqui, tô aqui, Salve, peraí Marquinhos. Salve eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Deixa eu tancar, deixa eu tancar Deixa eu tancar pra... Vem, vem, vem pode, vai. Pode ficar no uh, caralho. caralho Mano, a queen dos caras tá solando o Jackson Ainda tá fazendo arauto, mano Esse não existe não, ô jefinho O jefinho tá tirando já, galera O jefinho tá o puro suco, mano Jefinho, o tal do Jefinho, Porra, oh, Jefinho. O tal do Jefinho tá cara. Não, tá o só o suquinho, mano, ele, velho. Pelo menos o Renatão tá jogando na moral, mano. Mano, o, je o Jefinho tá no chat, mano. Olha lá ele. <risos> moleque, eu tava assistindo sua live, não tava prestando atenção no game. Kkkkk. E ele ainda voltou na vitória. E aí, Jefinho, você voltou na vitória e tá jogando desse jeito, mano. Um pouco diferente, talvez, fudeu. Mas... Não, eu não Quanto... O era o seu plano, tem mano? Tem perante um essa gameplay? Mano, nada a declarar, <risos> Nada a declarar, velho. Essas coisas você não pergunta não, mano. Você só se vira mesmo, tá ligado? É. Maquim, eu, caiu, Mistura logo, jefinho! Um ah, jefinho! Vão o... por que o jefinho parou? Por que você coisou? Mano, esse jefinho tá parecendo... Boa, tá boa, a Ô, você tá faltando com a sinceridade aí Você tá faltando com a verdade, eu mano Tá faltando com a verdade total com essa Tem gameplay aí, Jefim Bora é concentrar sim. aí, irmão Tá suave, nós né? Tem o um Jefim ali, o Jefim tá voltando pro jogo Tá ligado que a Queen vai estar tá nesse bot aí, né, mano? Não apareceu o top tá. até agora? fazer não, velho É só ah, se eu ver que ele estourar Pô, deu Eu peguei o bagulho e tô suave e tô indo embora, mano Deixa esse dragão pra esse aí, esse Nossa. que se vira Ah, mano, ela vai me caçar, velho Fudeu, velho. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, Renatinho. Não, tá de boa, Marquinhos, tá de boa. Nossa, não tem mais de boa, velho. Ai, meu Deus, quase que eu joguei o Renektop pra Cristo. Nossa, Marquinhos. Ah, mano, você acredita que ele vai vir até aqui? Se ele for nerd, Olha. ele vem até aqui. Tô achando que ele vai vir me matar a bot, velho. Easy, easy, easy, easy, easy. Easy peasy. Tá telando, Renatinho? Tô olhando, tô olhando. Tá sem flash. Vinga ele também. Nossa, nem precisei da ult, mano. Morreu pouco. Esse Vigor é sup, né, mano? Que eu vou pegar o wave dele. Pô, tem letra de rap, tem referência pra essa mulher, mano. Vai, não tô ligado, não. Então mata aí, ó. Se vira aí com a peça. Você bota notes, rodeios Nossa, a Ah, flashou! No Nossa, pior que ela me na viu aqui. Foi, foi um, um de alívio esse daqui, né? Esse aí foi da hora, pô. Pode fazer mais. Não, tá de boa. Ah, e aí, Lúcia? Malphite tava bom, mano? Flashando tá pra aqui. frente? Tá ah, bom, tá bom, tá bom. Ah, deixa esse nível cair, é worth pra nós, mano. Mano, ele tá nível 15 já, o rapaz, mano. Mas é só ele, tá ligado? Vamos ver se ele vai conseguir fazer um V9 sim ou não. Olha ele pagando de gatinho, mandando esse de folgado, velho. Nossa, jogou muito. Ai, ai, ai jefinho, você, você tá faltando fechinho. com a verdade, jefinho. Você tá com o igual um helicóptero girando sem parar, pô. Não é possível que você não vai entender a hora que ele estuna, velho. Na tá moral, tá jefinho. Tá faltando com a verdade, jefinho. não fica escutando nós na live, não, jefinho. Isso não é pior, mano. Caralho, jefinho. Tá paia, pai. <risos> Coitado. <risos> tá paia, Jeffy. Na moral, velho. Na moral, tive que falar, mano. Tá paia, velho. Puta merda, Jeffy. Olha lá, ele tá dando risada, esse safado. Bom que o Brent aqui também tá até entando, mano. Deixa eu matar ele. Dá. Será que eu tô sem zero nesse cara, velho? Nossa, nossa, velho. Os caras fizeram barão. Eles fizeram barão, um barão, mano. O. Oh. O Brand foi só a isca, mano. É bom que eu tô ficando fortinho aqui, aos fudeu. poucos. Oi, ele vai querer dar GG que esse Arauto, viu? Nossa, Se faltar com a verdade aqui agora, fodeu. Tô chegando. Eu tô, eu tô... Mano, bora, pra, pra matar mais caixas caixas caixas agora. Agora, né, agora é hora, Maqui. Dei tudo que eu dava, mano. Dá. Matei. aí o Renekton pegou o shutdown, mano. Eu queria ter pegado. Bora, Jeffy! Faz uma aí, pai! Jeffy, só bate com esse poste, por favor, Jeffy. Caralho, é o que? O Egito é fácil, primos Vamos nessa, galera Pena... Marquinhos, você vai comigo antes suporte na moral, eu preciso de edição? Não, Jefinho, de jeito nenhum, Jefinho. Deus é mais, mano é de Deus é mais, Jefinho. não vou nem... Vou nada, é não dá, ameaça, né isso. Isso É, é você tá me ameaçando, Jefim É isso, você tá me ameaçando <risos> Jefim tá safado, mano Opa Mas eu só vi a cabecinha, velho Caralho, Jefinho. Foda-se, eu vou morrer pra Queen, mano não, a Quinn tá ele. lá ainda, né? Ah, a Quinn tá aí ou tá aqui? boa pergunta, irmão. Não tá aqui, nem aqui, nem aí, Tá ó. aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Jefim! Desiste não, Marquinhos, desiste não. Tem que eu, sabia, eu sabia que eu ia morrer, eu já ah, matei tá um, bem. pelo menos. Ah, não tá boa, lá, não tá boa, tá boa. vai farmando. Deixa o Jefim farmar top. Ô, Jefim, faz tanque, mano, na moral, véi. Acho que se o Jefim quiser ah, tanque, é melhor, véi. Dois zonas, pra que, que eu zonei, velho? Agora vai dar dois hits na gente O Jeffing tem que conseguir segurar lá Mano, o Jeffing não vai conseguir é nem, nem, faz... nem limpar a wave, mano Mano, o Jeffing tava matando os big creep aqui Ele já tá aqui, mano É os big creep que tá avançando nele Não é nem, não é nem ele Que tá avançando de... Meu Deus, GF Só fazer, só fazer, só fazer Só fazer, só fazer Vai fazendo, vai fazendo, assustei se é. e faz Vai fazendo, vai fazendo Não para, não para, não para Dá, dá, assustei ele, assustei ele, Nati. Vai fazendo, vai fazendo enquanto isso. Aí. aí, ó. Mais. Consegue sair? Vamos sair, vamos sair, sai, é. sai, sai. Usa tudo pra sair, usa tudo. Pra assustar, pra assustar, eu tive que coisar, né, mano? Ah, você usou o Chesky, é. velho. Mas eu mato aqui, tá bom. Ah, se eu uso só o W, eu saio vivo, hein, velho. Fudeu, Marquinhos. Ah, ah mano, tá eu não tinha pancou, como não. dar dano. Mano, se eu tivesse smite ou errei, Jefinho. Caralho, Gfim, o jogo tá nas suas mãos, velho. Não, não, dá, vamos dar FF, não, vamos ver o Jefinho defendendo. Não, o, Gfim, oh, o Os caras do outro tipo de esperar o Jefinho nascer, mano. Pô, deixa o Jefinho nascer. Deixa o Jefinho, galera. Mano, deixa o Jefinho, por favor, velho. Vamos ver o Jefinho na tentativa, Jardim, mano. Jardim, deixa o Gfim, deixa o Gfim. Beleza, Jefinho, beleza. Tá tentando wow, ir pra cima. Jefinho tá apertando Eu... os botão. Beleza, Jefinho Eu... gameplay. Tá Caramba. batendo, morreu. Mas o um Vega não quer ir. O outro ele tá focando, né? NT, Jefinho. O Jefinho tentou não, hein, mano?